isso se toquei certo, né, certo, ok, aí vamos juntar tudo agora devagar, ó.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 Então, a minha melodia tá aqui na ponta. Eu pego seis notas para baixo. 1 2 3 4 5 6. Começa a contar da nota que você está. Ela é 1, um, tá? Não vai contar um daqui não. 1 2 3 4 5 6 vai ficar uma porcaria, tá? <risos> então, o 1 um é a nota que você tá. 1 2 3 4 5 6. Então, com isso você consegue criar ideias, ó. Beleza, ó.